Você quer aprender a trabalhar com tarô e outros oráculos? Você não faz ideia de como funciona um oráculo? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre tarô e oráculos. O momento é agora de você aprender a ter leituras precisas com oráculos daqui pra frente. Então, confere o vídeo. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro Hoje eu vou estar respondendo a pergunta da Me Distraio, que por sinal é uma pergunta que sempre rola por aqui e tem relação com oráculos Oi, eu sou nova aqui no canal, vi só alguns vídeos seus e já me apaixonei Você tem uma didática incrível e um conteúdo maravilhoso, bem preparado e muito bem exposto Obrigado. Uh, muito show, parabéns. Eu comecei a estudar bruxaria há pouco tempo, através de um templo universalista maravilhoso também, por sinal. E eu estou muito atraída por oráculos. Comprei um baralho cigano, na intuição, e gostaria muito de saber sobre a leitura. É algo que qualquer um pode fazer? Será que eu estou apta para isso? Eu devo tentar me arriscar? Sei lá. Tem regras básicas a serem seguidas, como funciona esse mundo mágico dos oráculos. Todas essas perguntas que estão juntos aqui na pergunta da Me Distraio sempre aparecem aqui no canal, por isso que eu peguei essa, essa pergunta dela, porque ela formula muito bem todas as dúvidas de vocês. Mas, antes de eu responder a pergunta da Me Distraio e entrar direto nos conteúdos principais aqui do vídeo, eu quero que você me ajude no seguinte, curte o canal, tá? Dá um joinha para fortalecer ainda mais a nossa energia. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, de se inscrever aqui embaixo, também é muito, muito, muito importante. Me segue no Instagram, @cedric_nightingale Cedric Nightingale. Tem várias postagens por lá, com outros conteúdos que complementam o que vocês aprendem aqui no canal. E é isso, tá? Então, vamos seguir. A primeira coisa que a gente tem que entender, antes de começar, é o que é um oráculo, certo? Quando a gente vai buscar o sentido etimológico da palavra, a gente vai perceber que oráculo é uma pessoa, um objeto ou uma coisa que, através de adivinhação, é, mostra e direciona o caminho o futuro, a vida, a circunstância, a coisa, para uma pessoa, para uma determinada região, situação, etc. Mas na minha visão, levando em consideração todos esses meus anos de trabalho enquanto oraculista, o oráculo, na verdade, única e exclusivamente somos nós cartas, pedras, café, eh, ossos, escamas ou qualquer outra coisa que você utilize para trabalhar eh, as respostas das pessoas são só ferramentas que possibilitam que nós, os oráculos possamos visualizar as respostas que a gente precisa mas antes da gente continuar, eu quero te contar uma novidade a partir de agora você pode se tornar membro exclusivo aqui do canal e ganhar benefícios incríveis como por exemplo, selo de verificação que te torna um membro exclusivo daqui, participar do grupo secreto no Telegram, dentre outras coisas e outros benefícios mais. É muito simples, com dois reais você consegue participar, aqui embaixo na descrição do vídeo... Do ladinho do inscreva-se, se eu não me engano, tem ali para vocês certinho as informações para se tornar membro. Então vem participar aqui, ó, entra para a revoada dos host e vem ser membro aqui do canal. Sendo assim, os decks de tarot ou qualquer outra ferramenta que você utilizar são apenas ferramentas que possibilitam que a gente possa acessar uma camada muito sutil em nós e através daquele objeto a gente preveja as coisas que são necessárias, responda as perguntas do consulente, etc. Sendo assim, isso não significa que os instrumentos eles deixam de ser menos sagrados ou menos poderosos, mas eles acabam mostrando que nós seres humanos somos indivíduos diferentes e que às vezes uma ferramenta vai funcionar melhor que outra no trabalho de adivinhação. Sendo assim, aquela coisa de ter que nascer com um dom para você poder fazer a leitura não é necessariamente verdade. Talvez você só não tenha encontrado a ferramenta que melhor funcione para você, certo? E é por isso que existem diversas maneiras de você trabalhar a previsão e trabalhar o método oracular, é, desde cartas, runas, búzios e outras milhões de ferramentas porque indivíduos são diferentes. A gente não pode descartar que existem pessoas que têm uma predisposição, uma facilidade para conseguir fazer aquilo. Então, uh, você pode nascer uma pessoa com porte físico de atleta, entrar para atletismo e ser um ótimo atleta. Como uma pessoa pode simplesmente não nascer ou não ter aquele biotipo, entrar para o atletismo, treinar muito e conseguir chegar àquele aquele nível? Então, essa coisa de nascer com dom, nascer, nossa, meu Deus. Ou se você consegue trabalhar com vidência porque você nasceu com um dom, na verdade acaba sendo assim, os decks de tarot ou qualquer outra ferramenta que você utilize para trabalhar a adivinhação, não deixa de ser uma ferramenta, certo? Isso não significa que ela é menos sagrada ou menos poderosa, ela só é a sua ferramenta, que funciona bem para você. E existem diversas ferramentas diferentes, a gente tem runas, a gente tem búzios, tem trabalho de leitura com café, com chá e, e outras maneiras de leituras oraculares, porque as pessoas são diferentes e às vezes uma pessoa não se adapta a uma ferramenta diferente. Por isso que cada um, na busca pelo oráculo, acaba encontrando ou um deck que tenha uma imagem diferente, né, uma figuração diferente, que fale com ele, ou simplesmente encontra uma ferramenta diferente para trabalhar uma maneira própria, única dela, de braculá colar. Eu sei que acontece muito das pessoas dizerem que trabalhar com oráculo é um dom, né? A pessoa nasceu com o dom da evidência, o dom da previsão. Eu não descarto a possibilidade de que existam pessoas que nascem com a predisposição para fazer aquilo. Mas isso não significa que a gente não possa desenvolver. É, para que fique mais claro, vamos pensar assim. Existem pessoas que já têm um biotipo próprio, certo? E de repente essa pessoa ela já nasceu mais alta, já nasceu mais forte, ela tem um corpo mais atlético por conta da genética dela. Então, se ela decidir entrar para o atletismo, ela vai ter uma predisposição, uma facilidade para conseguir se encaixar dentro de algumas modalidades. Agora, uma pessoa que não tem aquele biotipo, que é mais franzino, enfim, ela vai ter um trabalho um pouco maior para chegar até ali, mas ela pode chegar até ali. E isso vai de o quanto você está disposto a trabalhar aquilo. Trabalho com oráculos é técnica, trabalho com oráculos é treino, é movimento, é experimentação. E nem sempre Sempre para você vai funcionar o tarô. Pode ser outra ferramenta que venha funcionar para você. E se a gente for criar uma outra exemplificação para ficar mais fácil de entender, vamos pensar que os, as ferramentas oraculares são sapatos, certo? E a gente tem numerações diferentes de sapato. Se você colocar um número menor no seu pé, vai apertar e não vai ser confortável. Se você colocar um número maior no seu pé, vai ficar largo e também não vai ser confortável. Então a gente acaba encontrando a numeração de sapato, ou seja, o deck. A ferramenta oracular que melhor funciona para gente, porque na verdade a, as ferramentas oraculares elas vão ajudar com que nós que somos a porte de acesso entremos numa consciência coletiva como se fosse um grande HD aonde a gente tem o passado, o presente, o futuro de n gerações contida ali e através dos símbolos das sensações do que a gente está vendo naquela ferramenta a gente consegue trazer as respostas daquele daquele inconsciente, ou daquele consciente, ou daquela situação do coletivo, aquela energia coletiva, para poder, então, responder às perguntas do nosso consulente. Essas ferramentas oraculares, desde o tarô, que é uma das mais populares, até outras, como o oráculo de ossos, por exemplo, são maneiras, são portas de acesso para que a gente consiga acessar uma consciência coletiva de maneira mais confortável. Então, através dos símbolos, das formas, mas das sensações que aquela ferramenta vai fazer com que nós, os oraculistas, sintamos ou, ou percebamos, a gente vai conseguir trazer as respostas para esse consulente, certo? É, essa energia coletiva, né, essa consciência coletiva que existe, ela tem a resposta de tudo que é vivo, né, de passado, de presente, de futuro. E é por isso que a gente consegue acessar outras vidas, outras realidades, porque é uma força, né, é uma força que contém informação como se fosse o HD do mundo e através desta ferramenta nós, de maneira mais fácil acessamos essa força então não é a ferramenta que acessa somos nós que acessamos e aquela ferramenta facilita que a gente possa ter a visualização e é por isso que com o tempo, além do significado do objeto que você está trabalhando né, que você conheça os significados você também passa a ter uma ligação com ele, e é por isso que a gente fala que quando você for escolher um deck de tarô, você tem que escolher um deck de tarô que faça sentido para você que tenham formas e, e símbolos que dão sentido para você que você consiga interpretá-los porque mais do que o significado comum que a gente vai aprender em livros em cursos, existe um significado muito importante que é o que toca o seu coração que é o que toca você, que é o oraculista e através desse toque dessa coisa específica que só você vai identificar as respostas se tornam coerentes as respostas se tornam verdadeiras, as respostas atingem o que elas devem atingir, atingem o propósito. Sendo assim, qualquer pessoa que tenha disposição e disponibilidade para poder estudar aquele oráculo vai conseguir trabalhar com ele, vai compreender o seu funcionamento certo? Então se você está pegando as runas, você tem que estudar de onde elas vieram, qual foi o povo que as criou, quais são os significados por trás de cada uma delas, se você está pegando o tarô, você vai ter que estudar os arquétipos do tarot, os arcanos maiores, os arcanos menores, a história de onde essas cartas vieram e se elas têm uma temática específica que te chamou a atenção você também tem que entender dessa temática tá? Essa é a parte uh, mais, vamos dizer assim, de estúdio do tarot e depois tem uma outra parte que é a parte interna né o oraculista a pessoa que está trabalhando ela tem que se conhecer ela tem que trabalhar o autoconhecimento ela tem que entender quem ela é para que ela não interfira na leitura e coloque os seus próprios pensamentos ali a sua própria vontade a sua própria opinião porque um oraculista quando ele está trabalhando para dizer alguma coisa para alguém ele não opina para essa pessoa, coisas particulares que vem dele. Ele diz o que ele está interpretando, ele tem que ser neutro, ele tem que conhecer o que é ele e o que são as cartas, ele tem que entender é, essa diferença e é por isso que o oraculista ele tem que trabalhar o autoconhecimento é por isso que o oraculista tem que estar sempre em processos de desenvolvimento dele mesmo seja em terapia, seja com outros oraculistas mas ele tem que trabalhar o despertar se ele não for uma pessoa desperta, se ele não souber separar quem é ele e o que são a, as cartas, ele nunca vai ser um bom oraculista ele vai ser só um opinador né e opinador né o mundo tá cheio né principalmente canal de fofoca então assim é bem diferente esse trabalho porque você tá lidando com vidas você tá lidando com pessoas que estão confiando ali no seu trabalho então você tem que saber fazer essa separação outra coisa muito importante é que a gente tem que dentro de uma leitura oracular respeitar e saber abraçar a vivência do outro com carinho com delicadeza, certo? Porque ali, no momento onde você está trabalhando com uma outra vida, ela está exposta, ela pode estar tá ferida. É um lugar onde ela tem que se sentir segura, acolhida. É um lugar onde ela vai falar dos medos, das verdades, das coisas que o mundo vai julgar. E ela não está ali para ser julgada. Então, todas as coisas que você recebe dentro de uma consulta oracular, Deve ser visto com muito carinho, muito cuidado e tratado dessa mesma maneira, certo? Uma outra coisa que as pessoas perguntam, que também tá ali na pergunta, é se os oráculos, eles têm regras, tá? Bom, não existe uma verdade absoluta com relação a trabalhar com oráculos, mas sim, cada oráculo vai ter a sua maneira de trabalho, Tá? aproximada, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter uma maneira de jogar e lançar as runas, uma maneira de jogar e lançar é, os búzios, uma maneira de trabalhar com o tarot. E algumas dessas ferramentas oraculares, elas são iniciáticas, né? Elas têm um sistema iniciático que é passado de mestre para mestre. Então, dependendo uh, de, de qual ferramenta oracular você vai estar trabalhando, ela pode ter alguns mistérios e alguns segredos. E as verdades são múltiplas, né? A gente mesmo, dentro Dentro do tarô, que é uma das coisas que eu mais trabalho, existem diferentes mestres oraculistas que trabalham o tarô de diferentes maneiras. Está certo? Está errado? Isso não existe, tá? Existe o que funciona para você. Existe aquilo que realmente funciona para você, sempre respeitando a história de criação daquele é, oráculo, tá? Porque todo oráculo surgiu de algum lugar, e todo oráculo tem uma história, e toda história tem um peso. Então, assim, não dá para a gente também sair inventando umas coisas aleatórias, mas é, a gente também tem uma liberdade de trabalhar os oráculos como eles funcionam para gente, respeitando a história e a significância que ele tem. Também não existe uh, alguma coisa que determine que você está pronto ou não está pronto para trabalhar oracularmente falando, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a confiança. E o quanto a gente domina aquele oráculo, tá? Primeira coisa, o quanto você domina esse oráculo, o quanto você conhece do trabalho oracular. Se você for pego assim, meio que desprevenido numa situação, você vai saber lidar com ela? Então, acho que é a primeira coisa com relação a isso. A segunda coisa é a confiança. O quão confiante você está do seu trabalho, do que você está desenvolvendo. O quão confiante você está. Certo? Isso é muito importante. Então, essas, esses dois fatores, eles permeiam... É se você vai ou não abrir o seu trabalho a público. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que aprenderam comigo a trabalhar oráculo, né, é que comece com pessoas próximas, amigos, parentes, pessoas que você goste, que tenham um contato, para você poder desenvolver essa confiança, para você poder desenvolver essa, essa sua verdade e autonomia com o oráculo que você escolheu trabalhar. E acima de todas as coisas num trabalho oracular, é importante que você se apaixone por aquilo que você está fazendo. E que você trabalhe uh, com aquele sistema que você escolheu, com o seu coração, com verdade, e no intuito de poder curar as pessoas e se curar. Isso é muito importante. Tá? Quando a gente começa a trabalhar o oráculo só para ganhar dinheiro, único exclusivamente para isso, de alguma maneira ele vai perdendo um pouco do significado, porque as pessoas elas estão ali para se curar. E dentro do oráculo a gente tem que ter esse papel de curador também, tem que ter esse papel de conselheiro. Então apaixone-se, apaixone-se por levar a verdade, por levar a cura, por levar a luz para as pessoas. Isso é extremamente importante. Bom, é isso. É, esse vídeo faz um, um check-up geral assim do que é oráculo, de como eles funcionam mais ou menos não tô puxando sadinha pra nenhum tipo de oráculo diferente, até porque eu trabalho com alguns, algumas maneiras oraculares diferentes, mas é isso se você tem mais alguma dúvida se surgiu mais alguma outra dúvida na sua cabeça, deixa aqui embaixo nos comentários isso é muito, muito importante, tá bom? É... Não, não deixe as dúvidas uh, se calarem pergunte mesmo, porque é essencial que a gente possa estar tá respondendo as suas dúvidas, certo? é isso, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.